A, a, a questão da liberdade de imprensa. Como é que avalia a liberdade de imprensa em Angola, William Toné? Má, muito má. Okay. Muito mal porque os poucos jornalistas, os poucos jornalistas, eles estão numa revolução contra o assassínio da liberdade de imprensa que se pretende. Este 3 de maio foi para os poucos jornalistas refletirem que eles têm mais propagandistas no seu seio. O comunicado do biopolítico Político do MPLA é virado para propagandistas e propagandistas não são jornalistas e nós não devíamos sequer admitir isto. E, de facto, o o presidente da ERCA é uma comédia, não é? E a gente, todos os, os, os países têm comediantes nas mais altas esferas e, de facto, uma pessoa ouvindo eh, Adelino Marques da Almeida fica com a sensação que ele acredita que a Terra é plana. Ele acredita piamente que a terra é plana e de um do, dos extremos a luz candente é exclusivamente do seu partido. Então, uma pessoa que diz isso e que depois vem com uma lógica assassina, veja, é que até homens que aplaudem o assassinato dos jornalistas estão à frente de instituições que deveriam defender os jornalistas. Portanto, quem vem e diz que até há um excesso, ele está a falar para quem? Para a Rádio Nacional? Para o Jornal de Angola? Para as TPAs? Não. Ele está a falar para as poucas bolsas que não confundem jornalismo com propaganda e com uma subserviência estéril. Ainda sobre a data, o, o MPLA considerou desprezível o assassinato de caráter a outras, e, e outras formas, não é? De menosprezo da honra, bom nome e consideração à instituição e a pessoas. Os jornalistas têm, de facto, usado a profissão para assassinatos de caráter. Eu acho que é a única coisa que o MPLA escreveu bem neste comunicado. Porque o todos os dias assassina o caráter de milhões de crianças, mulheres e velhos que têm que se alimentar nos contentores de lixo. Isto é aquilo que não é compaginável com o artigo 40 da Constituição. Portanto, quando você tem alguém que não denuncia, noticiando que somos milhões cada vez mais nessas condições. Crianças a prostituírem-se, não por vício, mas por sobrevivência. Quando cada dia mais se assiste ao peculato ideológico, ora, o MPLA não poderia ser melhor para caracterizar-se a si próprio, porque o país precisa de menos verborreia, mais verdade, mais humildade da classe política. O país não está bem e este poderia ser um encontro para efetivamente se dizer nós condenamos o processo e não queremos que efetivamente... Porque se há alguém que assassinou o caráter, o MPLA... Mas entende que o MPLA estava a falar de si mesmo, quando fez estas declarações? Não, era dos poucos. Era da Ana, por exemplo. A Ana é que diz, a Ana é que fala do biquíni dos ministros, das ministras que andam de fio dental e que não deviam. E, quer dizer, é este delírio, não é? É contra quem? Nós devemos chamar nomes aos bois mas no nosso caso, aos burros também. Ora, não é possível estender uma acusação tão grave de forma geral e abstrata. É preciso que a gente tenha, de facto, noção. O MPLA nunca repudiou o relato de assassinatos que nós já tivemos. Ora, e o MPLA hoje condena a maior facilidade com que o cidadão chega à divulgação de notícias, divulgar informação, não é jornalismo, não é jornalismo. Aquilo que cada um chega no seu telemóvel e coloca, é aquilo é o direito de informação, informação que o cidadão tem. Agora, jornalismo fizemos nós, quando vamos ao campo, quando analisamos, quando pedimos o contraditório, pedimos que todas as partes estejam presentes. Quando estamos no exercício de escrutinar quem está no poder, o jornalismo teve que fazer isso. Esta é a sua função primária, é escrutinar quem está no poder. Dá água ao povo? Não dá. Dá educação ao povo? Não dá. Como, 48 anos depois, de muitos dos nacionalistas dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, terem se para as matas, está o país. A liberdade e a terra que eles sonhavam está com quem? Ora, isto o jornalista não está a inventar, não é assassino de caráter. Porque um governante que prefere que haja 100 cantinas de estrangeiros contra meia cantina de angolanos, ele de facto não tem caráter. E falar isso não é um assassino de caráter, é tentar salvar-lhes. De facto. Uhum. O presidente da ERC, Adelino de Almeida, acusou os jornalistas de estarem a confundir liberdade uh, de expressão com libertinagem e negou igualmente que os jornalistas estejam a ser alvo de perseguição. Os jornalistas são ou não alvos de, alvo de perseguição, William Toné? É óbvio que são quando a gente não pode. Veja, nós temos instalações ocupadas por um agente da polícia que é um delinquente que denunciamos e nunca lhe acontece nada roubou-nos equipamento destruiu-nos as instalações e está identificado Evandro da Polícia Fiscal o célebre comandante Gindungo é um gatuno de terrenos roubou-nos um terreno está aí e é promovido por ser gatuno e sobe Ora, o Adelino tem um sério conflito com a liberdade. Mas nós, os jornalistas, temos que dizer ao senhor Adelino Marcos de Almeida que de facto nós somos jornalistas, não somos psiquiatras. Então ele confunde os alvos. Quando ele tiver que se dirigir a qualquer psiquiatra, ele sabe onde funcionam os psiquiatras. É na psiquiatria. Os jornalistas estão nas redações. Uhum. Mas, na opinião de William Tuné, o que acha que ainda falta para melhorar a liberdade de imprensa em Angola? O que o governo deve fazer? O governo não pode fazer nada mais porque não sabe o que é democracia. O governo resiste à democracia. E a primeira coisa o que o governo poderia fazer era ter humildade de saber conversar com as populações. O governo não tem, não tem humildade. Não sabe conversar. O governo sabe impor. O MPLA sabe impor. O MPLA acha-se predestinado para tudo. Só que essa presunção, essa petulância, leva a que o país esteja no precipício e à beira de uma grande Insatisfação, cada vez mais, das populações. Não é? Eram impensáveis que, em pouco tempo, nós iríamos parir outros Jonas Savimbis, Agostinho Neto, uh, uh, Olden Roberto. E isso é o quê? É a fome, é a má governação, é a falta de educação, é a falta de saúde, é a falta de água, é a falta de saneamento. Isto é que nós temos que dialogar. Mas a volta e meia o governo tem defendido que melhoramos em termos de, de liberdade de imprensa. É um, monólogo, é um monólogo. Mas o governo, a liberdade de imprensa, é o um monopólio é, é que É também fez... falta Co... de humildade? Veja, José Eduardo era um ditador, ponto final, parágrafo. 38 anos de poder, não torna nenhum político, por mais santinho que seja, um democrata. Não torna. Mas... Ele ainda usava fazer algumas coisas como o Salazar. Escondia. Não nos dava emprego, mas dava trabalho. Não nos dava emprego aos muitos, às populações, mas dava trabalho e micha. É que o presidente João Lourenço até a mixa tirou do pobre. Por, ele, quer dizer, conseguiu uma coisa eh, extraordinária. Até a missa, o que é que nos resta? É esta insatisfação. Os jovens cresceram com uma retórica, os nossos pais, nossos avós foram para a mata, participaram na sublevação do 4 de fevereiro, 15 de, de, de março. Para quê? Para quê? Diga lá, para quê? Eu hoje saio à rua... Mas também um país não vive de michas, não é? Não vive de micha, mas vive de comida. Você não pode ensinar as populações a viverem sem comer. É que o presidente João Lourenço até quase conseguia ensinar os angolanos a viverem sem comer. Só que quando ele mesmo ia conseguir, esses angolanos que estavam na linha da frente morreram. Portanto, é impossível viver sem comer. E nós, por isso é que vemos grande parte de angolanos a comer nos lixos. Quando é que isso aconteceu? Quando é que isso aconteceu? O MPLA perdeu tempo em guerras intestinais que atingiram o país. Portanto, o MPLA não combateu a corrupção que há no país. Ele combateu a corrupção que há no MPLA e mal. Até entre eles, o combate que eles fazem entre eles, resulta sempre em assassinatos destruição e prejuízo para a maioria da população. O que é que nós tivemos em seis anos de mérito? O grande mérito do combate à corrupção foi ter morrido José Eduardo dos Santos. Ponto final. De resto, nós não vimos, nós não sabemos. Agora é que a, a, a PGR está a dizer que vamos fazer algo sobre a corrupção. Então, não sabiam durante esse tempo todo o que é a corrupção. Começa-se um combate... E as leis não existem? Nós não sabemos. Nós podemos adotar uma metodologia diferente. Mas qual é a fundamentação? Como é que você arranca? O objeto disto? Quem é que vai suportar? E vemos que, afinal, há mais corruptos no poder judicial e judiciário. Quer dizer, não. Então era hora, de facto para além destes comunicados fúteis, nós dizermos, todos temos que nos penitenciar, vamos pensar e dialogar país, vamos ouvir-nos a todos para tirar o país da situação em que está. É hora, de facto, de todos os angolanos de bem pensarem numa saída. O MPLA, é e os seus militantes de bem e os seus dirigentes têm que pensar, não podem todos ficar cúmplices da barbárie ideológica que ocorre. Não podem. Não podem aceitar o peculato ideológico que graça no seu seio. Não podem. O país está mal. É preciso ouvir. A Ana, Genário, é preciso ouvir o Mulasa é preciso ouvir o Joaquim, é preciso ouvir o António, precisamos de nos ouvir a todos. É a diferença que faz os países saírem da lama em que muitas vezes se encontram tua.